Então, pessoal, voltamos aqui com ele já frito, já prontinho. Olha só como ele ficou, crocante, delicioso. Vou experimentar uma delícia para essa receita de pastel. Eu vou usar 300 gramas de semolina de trigo. E agora para temperar a farinha eu vou usar páprica. Essa páprica ela vem temperada com salsa, cebola e alho e louro. Vai dar um sabor super especial nessa massa gourmet. Um pouco de sal. E vou colocar duas colheres de azeite extra virgem. Agora é só misturar. E vou colocar o creme de leite aos poucos, tá? Não tem uma medida exata, eu vou colocando até dar o ponto da massa. É, porque aqui eu tô usando 300 gramas de farinha de semolina, mas poderia estar tá usando 500 gramas ou um quilo, né? E vai depender de cada um, tá ok? Então é só ir colocando aos poucos e mexendo sem pressa até chegar ao ponto que você deseja. Então vamos lá se você reparar eu estou mexendo a massa com uma mão só e aqui eu vou sovando misturando com os dedos e depois de chegar ao ponto eu passo ela para a bancada eu prefiro ela mais seca mas ela passou um pouquinho do ponto que eu desejava, mas tá bom. Fica até melhor para vir no rolo, quem tiver a máquina em casa, olha como ela ficou. Show! E agora eu vou embalar ela e vou deixar ela descansar por uma hora na geladeira. Você pode embalar no filme PVC ou colocar dentro de um saquinho, tipo esse, de bobina picotada. Então, daqui a uma hora eu volto com vocês. Voltamos aqui com a nossa massa, já passou uma hora na geladeira. Esse processo de gelar e uma hora de descansar é porque a massa de pastela fica cansada quando você mexe ela. Então ela tem que descansar para soltar o glúten dela, para ficar melhor para a gente poder abrir. Beleza? Então aqui é o seguinte: você pode abrir ela no rolo, né? no rolo. ou no cilindro manual, ou no cilindro elétrico. Né? Quem não tiver nenhum dos três em casa pode usar uma garrafa mesmo que dá para abrir. Devagarzinho você consegue. Como eu tenho um cilindro elétrico aqui, eu vou abrir um cilindro elétrico, ok? E para rechear, eu vou usar espinafre com ricota. Eu temperei com pimenta e azeite, só. E um pouquinho de sal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir. Essa massa ficou com essas pintinhas, porque eu usei pra temperar a páprica. E essa páprica é temperada com cebola, salsinha, alho, folha de louro. Aqui, vem tanto uns pedacinhos de alho e terra rasgou a massa. Dá pra aproveitar bastante a massa. E dá um sabor espetacular na massa. Agora é o seguinte. Essa massa, você pode usar ela até sete dias guardada na geladeira. Para esse processo é muito simples, é só você usar um pedaço de plástico ou eu tô usando aqui uma bobina picotada, esse que você encontra no mercado no um sacolão, tá bom? Então, eu posso cortar ele do mesmo tamanho da massa né? ou usar esse tamanho aqui mesmo. Eu vou usar esse tamanho aqui mesmo para o vídeo não ficar muito longo. Aqui ó, eu vou enrolar a massa. dessa maneira eu posso guardar ela na geladeira, vai durar até sete dias você pode consumir e fazer seu pastel na hora que você quiser aqui. simples assim ficou essa borda aqui para usar o um plástico maior que a massa né? é só cortar como não vou guardar, vou usar agora então, eu abro a massa de novo. Tiro. E agora é o seguinte: aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer o um pastel quadrado ou pastel redondo, usando qualquer tapué redondo, o tamanho que você preferir. Eu vou usar esse daqui. Então, aqui vai dar mais ou menos três pastéis: um, dois, três. Vai dar um pastelzinho grande, tá? Aqui acho que tem mais ou menos 15 centímetros. Não se preocupe que esses retraços você dá pra reaproveitar, tá? Pra fazer mais pastel. Dá pra você reaproveitar até umas três vezes. Depois ela fica ressecada e já não serve mais. Prontinho, Três massinhas de pastel bonita uma cor também bonita e o sabor nem, nem se fala tá né? temperado e para rechear vou usar o espinafre com ricota agora aqui, como eu tenho essa carretilha eu posso fechar ela com a carretilha porque essa carretilha costura a massa Ó, costurou, fechou Se você não tiver uma carretilha dessa Você pode usar um garfo mesmo né? Aquele pastel tradicional Que a gente compra no mercado Faz em casa É só fechar E pronto pastel, Um pastel fechado no garfo E outro fechado na carretilha Tá bom? E agora eu vou fazer o quadrado O quadrado é mais fácil ainda, porque você não, não tem não tem quase perca de massa né? aqui, eu vou acertar aqui as bordas para ficar do mesmo tamanho. Vou fazer tipo aquele pastel de feira, né? Então, é seguinte, eu vou cortar aqui. Um, dois, três, quatro. Esse aqui tá furado porque a, a, o alho veio muito grande, no tempero e furou a massa. Então, deixa ele ver. E aqui você recheia com o recheio que você preferir. Como esse aqui é um pastel. Gourmet, que é um pastel mais chique A gente tempera com ricota e espinafre Mas você pode temperar o sabor que você quiser Aqui é só fechar E da mesma maneira, você pode usar a carretilha Ou usar o garfo Pra fechar Vou fechar isso com o garfo Pra vocês de casa ver como é que fica fácil E aqui não teve perca quase nenhuma de massa quadrado e agora esse pastel vou fechar com a carretilha a carretilha é legal tem em casa ou ter no seu, na sua loja na sua empresa, na sua fabriqueta porque ela ajuda a costurar a massa além de dar esse bordado bonito ela ajuda a costurar a costurar massa todinha é aqui é a cana tá vendo aqui bonito né então minha gente, eu vou acabar de fazer isso daqui E eu volto com vocês pra gente fritar o pastel para ver como é que ficou Tá bom? Até mais Então vamos lá Agora com o óleo bem quente, a gente vai fritar os pastéis Para saber se o óleo tá quente, você pode colocar bom, aqui Durante 10 segundos Se você não aguentar, porque ele tá quente Ou colocar um palito de fósforo Quando ele acender, ele tá no ponto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 Desculpa, mas tá muito bom esse pastel. Então vamos lá. Eu chamo esse pastel de pastel gourmet. Porque ela é feita com a farinha de semolina. Né? Que é a parte mais nobre do trigo. E com especiarias, né? Bem temperada, com azeite, creme de leite. E aí, dessa vez eu coloquei páprica. E essa páprica ela é temperada com cebola, alho, e louro e salsinha. E recheei com... Espinafre e ricota. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. Espero que vocês curtam esse vídeo. E agradeço a todos, a todos mesmo pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio. E espero que no próximo vídeo a gente faça melhor do que esse. Tá bom? Um abraço a todos e tchau, tchau.